Olá estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de didática e matética. Meu nome é Ana Carolina, sou a professora responsável pela disciplina, juntamente com a professora Cida Chiari. Minha formação é em pedagogia, na formação inicial, tenho um mestrado em educação social pela UFMS Campos do Pantanal e doutorado em educação pela PUC do Rio de Janeiro na área de educação brasileira essa disciplina é uma disciplina extremamente importante para a formação de professores e nós fizemos uma disciplina que ela tem duas perspectivas a da didática e da matética uma é a arte de ensinar e a outra a arte de aprender. Então você, como futuro professor, está sendo convidado nessa disciplina a conhecer mais sobre os procedimentos metodológicos, sobre os objetivos de aprendizagem, sobre a seleção dos conteúdos, a avaliação da aprendizagem, sempre relacionando essas atividades no interior da escola com é, perspectivas de ensino e também de aprendizagem. Então, sejam bem-vindos e até o próximo vídeo.